Ponta Negra, a praia mais charmosa de Natal. Mar azul, natureza e inúmeras opções de lazer e comodidade. Imagine morar perto de tudo isso, como sempre sonhou. Plano Urbanismo apresenta... O Riviera Mar de Ponta Negra, um condomínio de casas de alto padrão reservado para você. Um lugar para viver dias incríveis, numa das melhores localizações da cidade. Área de lazer premium, 100% equipada, paisagismo exuberante, espaço requinte para tudo que completa você. Casas duplex com 170 metros quadrados, três suítes, mais dependência completa. Todo estilo, inovação e conforto que você precisa para morar bem. Obras Iniciadas, venha conhecer e se apaixonar por este pré-lançamento.